Isto é uma merda que me irrita, já que eu chiquei -me por merda, estás a ver? <risos> Tens que vamos, não vamos falar, faz o que quiser, é, para começar. Eu <risos> se quiser falar, falso, se não quiser falar, não um falo. Caso, estás a gente até pensou assim, foda-se, eu não tinha irritação nenhuma. Estava tudo fodido, bro. Estava sentado, Tava... estás a ver? Sentei uma beca, precisava de relaxar. Estava naqueles momentos de. Eu estou tudo fodido, eu sei que estou tudo fodido. Mas eu quero beber, Mas preciso me sentar um bocado para. para o meu corpo ir abaixo. De repente aparece um gajo que diz, bro, e eu, uh, queres é E eu. Bro, e ele, Ei, eu não. Quando comecei a fazer psicoterapia cognitiva ou comportamental fiz uma bateria de testes que depois foram validados em consulta e etc, também como eu me senti relativamente a isso. Um desses diagnósticos, o Bessa até viu que na altura partilhei com o Bessa e com outra pessoa, uh, tinha lá obsessivo, traço ansioso, traço outra coisa qualquer que eu não me lembro porque até era bastante positiva, mas por eu ter essas características fiquei focado num. Portanto, se estás aí com isso, a pessoa vai fazer isso, claro, às justificável Na média, na norma, com aquilo que tu podes observar, contabilizar e avaliar, o que é que tu podes dizer? Vais abrir uma exceção, sim ou não, para o caso específico, não vais dizer isso, isso, isso, isso é o que eu digo. Sempre que, sempre que eu sou mandado para pela polícia, que são poucas vezes, eu, eu estou aflitíssimo para ir cagar, amigo. Oh, oh, oh. <risos> é até <Sério>? sempre. <risos> a maneira como nós nos deslocamos é fundamental para o ser humano. Uh, reside na nossa relação com o tempo e com o espaço isso, nós queremos ir para um espaço e temos terminado o tempo, é por isso que eu acho tão importante que se nós hoje em dia ultrapassarmos todas as leis naturais e viajamos em carros em casacos de duas toneladas como chamou o antigo secretário de Estado para irmos mais longe de forma mais confortável e sem tanto esforço Prefiro que sejam autónomos do que conduzidos por seres humanos que têm muitas falhas e que prejudicam assim e os outros. Portanto. Eu estava meio chateado. Manhã a Ebra estava chateada. Sabes porquê que eu estava chateado? Acho que porque eu pinguei. Tipo, tal com estas calças e pinguei café nas calças e parecia assim, que tinha mijado nas calças. É... A ver? Hum. Então estava com os cornos. Ela chegou à minha beira e disse: Estas semanas são complicadas, não são? Mano, e depois está a dar-me uma analogia enquanto eu fumava um. E tive que tirar um fone. <risos> tive que tirar um fone. Caralho. Mas qual é que é a tua irritação, no fundo, então? Com as pessoas. Todas. <risos> é, és misantropo. Só. Não gosto de pessoas. Não, eu gosto muito de pessoas, adoro pessoas. Atenção, adoro pessoas. É uma coisa que eu adoro pessoas. Adoro pessoas. <risos> Mas, pá, não sei. Não Me gosto irritam. de vícios Sabe, e sabes? maneirismos. Eu irrito-me os maneirismos das pessoas. No snob, o snob é um elitista que escolhe as pessoas por trejeitos, que escolhe, que julga, faz o ju juízo de valor por trejeitos menores e socialmente aprendidos porque senão é uma forma de extinção social os teus maneirismos, a comer é um exemplo mas de outro tipo, a forma como fumas o cigarro quem fumou o cigarro assim com a mão estás a ver uns é para mim por exemplo que, bro, eu posso simplesmente <risos> estar a segurar o, teto, o cigarro da chuva, bro <risos> insultas as pessoas que mais nos apoiam e gostam de Não, quem mais me apoia é a minha mãe Toma é Patreon não minha mãe apoia-me, e, e na semana passada pedi-lhe um aquecedor um bocado de bacalhau que estava cheio de frio ela trouxe ela trouxe castor castor e ela trouxe-me uma aquecedor e um bacalhau esfiado não. a casa, bro eu rio, oh, mãe, estou cheio de frio, ela joou jo. e eu disse, oh, mãe, vou ter que comprar um aquecedor cheio de frio e ela, olha, te preocupes que eu tenho aqui um aquecedor que estava no teu quarto e aí, eu trazes-me e trouxe -me oh. um eu trago oh, e trouxe-me bacalhau esfiado, e eu, mãe, que rico por isso o pessoal do Petri não me trazia um aquecedor a casa é. não pediste a ninguém, não deste essa oportunidade, não tu fizeste a ver mas diz-me: então a tua mãe é uma pessoa muito bondosa, dirias, generosa, ou é só contigo? Mas é uma beca direita, eu não curto. É <risos> ah, a pessoa mais bondosa que eu conheço, certo? E inspira-te? Não, não, ser é bondoso. Inspira-me em uh, dar a outra face, muitas vezes, mas não, mas não me inspira mais do que isso. Até, até porque aquilo que ela inspira-me não é bem na bondade dela hum. É mais no, na, na força interior que ela tem Ok Não é uma, uma pessoa com muita força interior Talvez porque é movida por fé Ela é movida pelas duas patitas que tem, estás a ver? Mas também tem fé <risos> <risos> Piada literal <Okay. risos> Não, tem a fé, mas não é fé que a mó, bro É uma a fé quando muito derruba muitas vezes Estás a ver? É hum. hum. a minha interpretação Sim, é a minha interpretação de uma pessoa Olha. com quem eu já tive mais tempo que tu Acho eu. Também estás com um chupão hoje, se calhar. <risos> <risos> és um santo, não é? <risos> <risos> eu quando embirro numa coisa, sou chato, não sou? Não, não, mas imagina. Eu sou uma chata. Não, estudos, tá? A interpretação que temos de nós próprios e das pessoas que nos são mais próximas está muito enviesada, exatamente por essa proximidade e continuidade. Principalmente naquilo que é o geral da nossa vida, não é? Tu, sem falar a ti, falando a mim. Porque não é uma pessoa que me é próxima como a minha mãe. A minha interpretação da minha mãe... Os sentimentos que eu nutro por ela. A visão que eu tenho vai ser, com, vai ser uh, fundamentalmente diferente daquela que a generalidade das pessoas com que ela se dá Mas, mas vai ser mais fidedigna. Porquê? Pode ser enviesada pelo bem ou mal que claro. eu acho que aquela pessoa exerce na minha vida. É mais fidedigna, não é? Vai ser influenciada pelo facto de eu haver... Em momentos de vulnerabilidade que não existem. Isso define-te? Defina. É. Então não podes gostar de ni ninguém que esteja sobre o olhar ou escrutínio público. Porque tu nunca, raras rara, vezes às vezes. E quando às vezes em momentos de vulnerabilidade, normalmente impinges um, Sim, mas um não, qualquer mas, não, julgamento. Tu, claro, claro, mas, mas Ora, Will julgar, Smith. Mas tu podes julgar as pessoas. É fixe, faz parte. Vontade disso. Agora, tu é, é, é, é muito mais digno uh, a é. relação com. O filho, tendo, acho, com o filho acho, do Will Smith tem que o pai o e filho, conhece muito -me melhor o pai do que tu. Eu aqui eu aqui, ah, não eu aqui colo coloco, não. pois não, é, não. Há a questão do que é conhecer bem, mas eu aqui coloco sempre muito a importância do, do, do distanciamento académico, se, aqui, se assim quisermos pôr, quanto mais próximo tu estiveres de uma determinada realidade social ou psicológica, menos a vais, menos a vais entender de forma factual, racional. Não. E portanto, neste entendimento não a vais conhecer tão bem. Eu concordo. E nada. Mano, quanto mais conheces uma pessoa, quanto mais te a pessoa feliz, como é que ela reage quando está feliz, como é que ela reage quando está frustrada, triste. Mano, atos, de bons, atos de bondade da pessoa, atos de maldade da pessoa é que tu tens muito mais conhecimento sobre a pessoa do que uma pessoa que não conheças então acho que é muito mais agora mas p... há formas diferentes de conhecer uma pessoa não, não, não, há, uma, há formas de conhecer a pessoa como é... okay, há formas diferentes de conhecer a pessoa claro que há formas diferentes que agora como é... quando eu digo conhecer uma pessoa é saber como é que aquela pessoa há pessoas é muito... a maior parte das coisas há pessoas que, que são muito menos próximas e, atenção tem que haver um nível de intimidade e proximidade mas há pessoas que são muito menos próximas de nós os dois Talvez sejam capazes de prever melhor Os nossos comportamentos Porque é isso, quer conhecer uma pessoa E saber como é que ela vai reagir Do que eu e tu somos um sobre o outro hum. Até porque estamos enviados por experiências passadas só se me, Sim, só se me conhecer também e, tenho que saber tenho que... E, que, e que tipo de comportamento é que eu vou Mas ter Em é... relação àquela coisa Agora, no geral O meu ponto é não... que é tudo uma questão de escala A relação também. com alguém que viveu contigo a vida toda e com quem tu convives cotidianamente, ou quase cotidianamente, é diferente de alguém que conhece muito bem, mas que tem esse distanciamento. Mas, mas já está, tu conheces melhor essa pessoa do que a outra pessoa. O que é que é conhecer melhor? É isso que é, eu estou é, a dizer. És capaz de <coughs> prever melhor os comportamentos? Sim. Não, ah, não acho necessariamente. Que... Ah, aí, mano, acho que é, quanto mais conheces uma pessoa, mais começas a perceber como é que aquela pessoa se vai comportar em determinadas situações. Óbvio. Dizer, mano, eu sei que quando o Bessa está a ficar irritado, eu sei que quando o Bessa está a ficar é, é irritado é e eu só sei que ele vai ficar irritado. É então eu, não vou, eu, tipo, agora não vou não tipo falar, eu vou estar mais eu vou estar Mais o às vezes. Pá, mas, olha, não, é verdade, mano. Não, não é isso não, a, a, a, a, que saibas, eu concordo. Eu, eu acho que sim. A parte de então não me vou meter com não, que fala, estás a ver que cala, tu Claro que se vês para aqui que deste-me aquela notícia. Estás a ver que não vou dizer aqui? Bro, fiquei. Eu fiquei não, tá tipo. Deixa-me ver. Não vou dar oh, tipo, me tá tarde tanga, bro. Agora que Isso a não vais Está dar Obviamente, mas diferente. Tá, isso não é uma coisa que eu estava irritado. Está bem. Fala, deixa eu, não, eu tenho aqui um perfeito exemplo, mas como não quero entrar aqui em conversas pessoais, porque já não estamos no Patreon, vou entrar. Tan, tan, tan, tan. Não interessa <risos> como começa. A verdade é essa. Começou assim. E é desinteressante quando acaba. Uma conversa que correu bem chegará a mais sítio do que esta discussão estéreo que estávamos aqui a ter. Eu não essas suas mãos. O meu nome é Francisco Pais Rodrigues. À minha Castro. À direita. Como Castro, te chamas? Castro, Castro. João Castro. À nossa frente, atrás da câmara. Luís Bessa. Como de habitude, podem deixar o like no vídeo, se gostarem colocar nos favoritos das vossas plataformas de streaming e podcasts Uh, sugerir aos vossos amigos fazer a partilha nas plataformas. Se não tiver se 50 assim likes dizer. neste episódio, não há podcast para a semana. É, 50 likes. Mas não há é mesmo, é da maneira que também. Não, a é 50 semaninha, likes. A semana. É cara. como há aqueles bacanas, já 30 mil likes. Por vai-te foder, oh, mano, é me gabarola. Estás a... Chega aos 30 mil. Vai para o caralho, oh, Mr. Abyss. Foda-se. <risos> <risos> um <risos> milhão de likes. Ó primo, é e uma beca, mano. Não só pés 50, bro. Por isso se não tiver 50 likes. E não é tipo no final da semana, é tipo nos primeiros dois dias. Não é de 50 likes para. Não há. Eu pode haver, eu não estou. Te posso garantir, eu vou estar lá em cima a jogar pés é certo, certo. é certo não, quer dizer, para a próxima semana não, que vamos ter aqui um convidado não é? uhum. mas daqui a duas semanas te garanto que não estou e bem, 50 likes 3 dias ao oh, Pedrinho, é queria sim. quantas falas, vai-te foder, faz o que quiser <risos> <risos> estou que a <caga, risos> primo e se quiserem saber como é que uma conversa sobre depilação a laser e sexo anal veio ter, uh, um o facto da vossa mãe <risos> vos conhecer bem ou mal e um chamado do, do, escrito como pelo chama? Spartacus Borgov Análise perfectas análise <risos> Vai ter aqui. Podem subscrever o Patreon. Agradecemos muito. É uma forma de nos apoiarem financeiramente e nos ajudarem. Porque... Essa é melhor análise perfectos. É genial, Às vezes é uma forma de nos ajudarem a não uh... a dar continuidade a este projeto. Não, nós não ganhamos dinheiro com isto nenhum, eventualmente, ou temos que deixar ou fartamos. E, e portanto Vamos passar ao que interessa E o que interessa Pode parecer que não é diferente Mas se ele há são as irritações pessoais do João Carlos. Não, primeiro eu quero falar desta merda que. Eu... <risos> ah, <para aí. risos> merda primeiro que me... eu tenho uma irritação, não Isto É uma merda que me, antes... me irrita, já que é o Chico por merda, estás <risos> a ver? Não vamos, não vamos falar, que <risos> <Mas lá, risos> quiser, para começar. <risos> se quiser falar falso, se <risos> quiser, fala não quiser falar, não falsas. Até pensou assim: foda-se, eu não tinha irritação nenhuma, mas puta que pariu, porque que fizeste essa pergunta? Não, se não, não vi irritado, Bibo. Pensa-ti. Diga lá, diga lá. Olha, uma, eu não sou gajo de resoluções. Fizeste até porque resolução. se fosse, a minha vida fosse uma resolução, Era 120p. Percebes? Piada pia de merda. Visto no Twitter. Quis dizer aqui. Desculpa. <risos> um, mas aconteceu uma cena na passagem de ano. Que eu quero aqui falar, uma beca. Que foi. Um, que é uma coisa que eu. Pronto, não é bem uma resolução de ano novo, mas é uma coisa que eu quero melhorar como ser humano. Ah. Que é não ser tipo. ser melhor pessoa para as outras pessoas. Não sei, desculpa. Não fazer juízes de julgamento das pessoas certo. se não me sentir tipo. Ou seja, <risos> <Okay>. <risos> não fazer juízo é um de julgamento um que... Se é melhor eu não abordar tanta gente todo bêbado como uma porta. Não, própria, não, nada, não, não, não, É isso está-se bem, bro. É a vida é o que é. Se desculpa. calhar, okay. não, é ser abordado. Vou te contar isto que aconteceu. Certo. Estás a ver, e eu é uma coisa, bro, estou a falar para ti, se não sei te como é que sabes... mas estás a ver isto, bro. Marta, peço desculpa. Não, não é Marta. Era um bro era um bro estou a brincar ah, okay. era um, se a ver isto meu rei peço desculpa ah, okay. isto foi isto contaram-me eu não me lembro eu, eu lembro-me atenção depois começou-me a ver as Tens memórias vaga uma vaga ideia depois começou a ver a memória do outro do dia de que, isto, de que isto aconteceu eu estava na noite posso por aqui a, a fotografia tinha de ser as escadas? Podes, pronto. Uhum. Podes. Não, mete mais o vídeo. Prefiro o vídeo. Eu e o Bessa a lançar. Ok. Dá <risos> tá para as pessoas terem Exato, curto mais esse vídeo. Okay. <risos> tão bro, magro, eu estava tudo feliz. Estava tudo feliz. <risos> Estás tão magro, bro. Desculpa. Pois estou todo magro, mano. Man. <risos> <risos> as pessoas vão ver o vídeo, por isso quem vir. Tá, mas não me sabem como é que eu era antes, bro. Uh, uh, mas sim, continua. Está-se bem. Magriças, mesmo, bro. Então estava tudo fodido, bro, estava sentado, estás Sentei-me uma beca, precisava de relaxar. Estava naqueles momentos de eu estou tudo fodido, <risos> eu sei que estou tudo fodido, mas, mas preciso-me sentar um bocado para, puf, para o meu corpo ir abaixo. De repente aparece um gajo que diz: Bro, eu uh, queres MD a E eu, bro, e ele, uh, eu não, e virei-me: tu queres MD a tu queres MD a isto fico-me mudaram, e a pessoa disse não, e a pessoa disse não, e eu, bro. Não é preciso. E o gajo ficou aqui à minha, à minha, à minha frente, parado, estás a ver? E eu não reparei. O gajo tinha ficado aqui à minha frente <risos> e disse: Pelos bichos, isto foda-se. Estes gajos veem um gajo fodido, estás a ver bem logo a fazer negócio E o bacana está à minha frente e diz-me assim Ó maluco, ó bro, eu não te estava a vender, eu estava a te oferecer esta merda que o capitalismo faz esta merda que o capitalismo faz, estás aqui preso às amarras do capitalismo E eu viram, vira, bro, vai-te fuder, estas horas com estas horas com a política Estas horas com a política, bro E o gajo está assim parado à minha frente, a vira para lá e diz-se um Como é que foi? Como é que me conta? Arranja um inimigo... Arranja um inimigo comunista isto? Isto tudo em 15 segundos Mas pá, às 4 e meia depois das 4 oh, e meia, oh, meia Não, era um, era era um, lá, um quê, meu. pá, e... Estou a seferir, Só para ter noção Foi 3 e meia, não... Okay. É foi, foi depois que o Guilha já lá estava okay. Okay. ok Isto tudo para dizer Aquele gajo que me quis, tipo, dar MD Não é vender MD, é dar MD Porque me viu, tipo, sentado, ok, se calhar os gajos precisam ativar um bocadinho pode estar bem, vou-lhe tipo oferecer e eu automaticamente pensei este gajo está-me a ver tudo fodido está-me a tentar sacar a está a ver e mesmo de me de é tipo um compensa oh, caralho foste cético cético <risos> Pega, pega eu um estou fodido, bro. Eu vou pegar, vou meter à boca, vou meter no copinho. Vou fazer tipo um grande é no merda estúpido. uma numa noite normal, acho que podes pensar nisso. Na passagem, ainda há mais um espírito de generosidade. Eu estava num hostel, bro. Eu oh, não sei onde que eu estava, bro. Tu estavas num hostel, Tu Estavas num sótão de um edifício histórico da cidade Isso, de São Paulo. Estava bem, mas sorvete, sorvete, sorvete, não estava. Tipo, estava num hostel, não via um caralho à minha frente. Tipo, estava escuro, escuro, escuro, bro. Tipo, num dia. Tava escuro para caralho, bro. Eu não via um caralho à minha frente vi tipo um vulto a vender-me a medir na minha cabeça, tipo, hum. este gajo está-me a vender MD, quer-me sacar aqui, tu estás a ver? Hum. E eu não estou em condições para poder dizer, tipo, para poder sequer falar com o gajo sobre a MD. Então disse que não, e depois o gajo que a à minha frente, tipo, na minha cabeça está um vulto, e disse, opa, este gajo está-me a tentar sacar dinheiro. E o bacano, tipo, coração puro, gajo, coração puro, bro, estás a ver? Eu disse, não, bro, estou-te aqui a ajudar. E depois deu-me um bocado de sermão, tipo, de, de Marcos. Eu estava a tentar dar-te MD. Estava-me a -me ajudar, era para era eu a ajudar te Okay. na cabeça do gajo tá, mas não, não é bem assim que tu ajudas uma pessoa que está mal é, não mas se calhar, se calhar, eu... não na cabeça mas é isso que eu estou a dizer eu quero ser essa pessoa quero, tipo, eu gostava de voltar atrás no tempo e dizer assim Castro, eu, tu, nós fala-lhe mais Tipos, direito Fala-lhe direito <risos> Tipo, não te metas a ti Tipo, não fales uma porra Porque o gajo está a ser fixe para ti Tu é que estás beba também tá coitadinho Mas na tua cabeça fazes te o teu sentido que estás a dizer Estás-te a proteger a ti Estás na noite E tu não, não sabes que... estava fizeste nada errado aí, meu Não fiz, mas tu é, tipo, fazes não não não, não, não, não, não Tipo, imagina Há maneiras de tu dizer essas coisas à pessoa <risos> Cordialmente Vamos dizer que o Castro não foi a pessoa mais cordial okay, com okay. Tipo, não foi agressivo, não foi nada Mas tipo Ah, Castro numa noite foi branco foi branco você leu sala é mano, então é uma coisa que eu quero mudar bro quero mesmo é então, que, toda tipo... a solução da nova é ser mais Oh, o te com as pessoas que te abordam, é? Yeah, um bocado. Imagina, em situações que estou... eu não estou. Sim, se tu em algumas és, outras não. Se queixa com todas, também às vezes vai ser um bocado. Uma um se, um um de... de... <risos> <risos> se pode ter pensado que estava Eu já achei um bocadinho. Uma se pode ter pensado que estava a levar um bocadinho de tanga Não estava Pois calhar, mesmo Mas pronto, é isso que aconteceu. Eu quero fazer aqui, quero pedir aqui desculpas, irmão, se estás a ver isto. Bro, desculpa, não devia ter aceitado o MDA. <risos> Para vender <risos> Mas já, bro, obrigado Não, se tu querias ser mesmo amigo dele Percebias, tentavas questionar E perceber porque é que Ele Presumivelmente a consome MD Porque é que está a oferecer MD ah, tá a divertir, estás a tu, ajudar, tu, não, bro tu, Sim, não sabes, assumiste tu, se calhar não Se calhar parte disso é querer saber mais das pessoas, João Castro É isso que tu não estás a considerar Tu, é tu... Está, tu assumes só é que tu, tu começaste este discurso como eu não vou fazer tantos julgamentos sobre as pessoas, mas eu assumo mas vou assumir x e y se calhar ah, bro. Peço um... desculpa bro. Peço. A, a jogada tropinho, mais bro. altruísta teria sido abrir-te e deixar que a pessoa abrisse. Ah, mas mãe. tu fazes isso por vezes com com a bebedeira babadeira e o contexto certo mas já está aquela aquela aquela dica bro do pode chamar não ia dar tiros eu estava tipo ''Quest-se que eu sei, que é sei, que se, que é sei...'' ''Está ouve-se estás a ver o é Estás a ver?'' Tipo, eu já estava tipo, num estado que já não tive há muito tempo. Achei que casa a greguem-me tudo. É, é verdade. Eu calculei que sim, conhecendo... acho que Essa caso. parte eu conheço suficientemente bem. Eu, eu... Eu, eu conheço suficientemente... A dorme-se no Uber, tô... entrei num carro e greguei. Entrei Olha, a tua mãe não te conhece bem esse ponto. A tua não sabe a que ponto é que tu te gregas. Ah, já me viu agregar, bro. Já agreguei a hipotética aí na cabeça. Já viu, mas um não sabe. Ah, a tua mãe, mãe conhece-te muito bem intimamente só para retornar um pouco Sim, mas não conheces, mim, mas não conheces esses contextos da tua vida contextos que te são muito próximos e íntimos mas ela já meu bem, bem não? borracho não é esse o assunto Desculpa, é, não sei, não teu por o assunto É só o ponto anterior, sobre se, se tu conheces Super bem a tua mãe, a tua mãe e Sim, em determinadas facetas da tua vida Está ah, bem, está bem, eu sabes, sempre, tens que ir sempre marcar o ponto Tenho, sou sabes que é É uma é, coisa que me irrita, primo, é, é, as pessoas é, é o meu perfil psicológico ansioso Ansioso obsessivo Tens isso? Tenho Não Ou é perturbação, mas tenho Ou foste a uma meteste palavras e tiraste-te e juntaste. Não, e é, é mesmo, isto. até tinha uma terceira palavra que eu me esqueci Eu com não sou Estás a uma coisa que eu quero mudar também Que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 obsessivo, traço ansioso traço outra coisa qualquer que eu não me lembro porque até era bastante positiva. mas por eu ter essas características fiquei focado num atenção, com isto não quero dizer tenho uma perturbação de ansiedade não tenho uh, nem sou obsessivo compulsivo que se chama na gíria OCD não é, não é por aí é, são os teus padrões de pensamento que depois podem uh, desenvolver-se em perturbações portanto, sentirem isto quem está a ver e que, e que se possa relacionar sentirem isto, não há problema nenhum se vos for diagnosticado, não, não entrem em pensamento catastrófico mas o que é que eu fiz? Eu fiquei super focado nisso as coisas que me irritam são coisas em mim foi o que eu estive a pensar esta semana, irritações pessoais. Isto parte, para quem não estará a perceber, do episódio da semana passada, em que tivemos aqui pessoal de fumaça, e eu disseram que uma, a maneira como eh, discutiam ou, ou que decidiam os assuntos sobre os quais iam falar de forma muito uh, de, de forma intensa, e iam, iam dedicar anos da vida na pesquisa, na, na intervenção sobre o assunto, tinha a ver com irritações pessoais. E o Castro desafiou-nos a pensar sobre isso. E eu pensei, e para as coisas que me irritam mesmo são sempre, é uma coisa que eu me fui apercebendo ao longo dos últimos meses, principalmente, são coisas que me irritam em mim. Oh. Eu, na verdade, estou irritado comigo, não Você é? Que, a me irritar agora? Primeiro. Não é com aquela pessoa, exceto num caso, <risos> João Paulo. Hum. Há um caso, até há vários, mas há um caso em que eu fico irracionalmente irritado. Não há assim uma razão tão grande para isso, hum. e que é super comum. Mundialmente, eu arrisco a dizer mundialmente, hum. na estrada. Mas isso... O quê? Na estrada? Na na estrada. Ah, já, yeah. eu assumi uma... Mas eu, isso, não, mas atenção, assumi... eu, acho, eu acho, eu comecei, eu comecei a decantar isso. Porquê é que eu me sinto irritado na estrada? Porque eu acho que uma condução irresponsável, como a generalidade das pessoas têm momentos de condução irresponsável. Uma condição irresponsável significa que duas coisas que não estás a respeitar. começar a usar essa palavra, percebes? Que é que essa palavra é chunga, estás a magoar pessoas, desculpa é desculpa é é desculpem, desculpem. desculpem. Deficiente. É verdade, desculpa. Ah, é eficiente ah, na estrada. Uh, como, é como é que eu tenho a dizer então? De incapacidade de conhecer. Gente estúpida. Como é que eu incapacidade? E era isso? <risos> desculpa, não, é <era risos> a mama. Diz há pessoas na estrada que conduzem mal que metem outras é pessoas em risco o acho que num não é certo não. prisma é fixe porque pessoa... eu sou até por de mais pessoas inconscientes na estrada porquê? Hã? mais acidentes mais mortes menos pessoas na estrada pronto mas isso é toda uma, uma fachada <risos> tua quem fica e sabe com o, cabo, o que acabaste de dizer esse... exato e depois sou eu que me as pessoas <risos> mortalidade <risos> <risos> Esse ódio visceral à, à, à vida humana. Bem. Não é a vida humana. Não, eu, concordo, eu concordo com a limitação <risos> do crescimento populacional eventualmente de decaimento. Acho que seria uma experiência interessante. Mas não, não acho que seja ativamente por esses meios. Deixemos -me só dizer. Porque Quando uma pessoa... Comecei a pensar sobre isto. Quando uma pessoa está a conduzir de forma... Uh, coloquemos o objetivo perigoso. De forma perigosa. Okay? Está a desrespeitar... Pelo menos uma de duas coisas, ou ambas. Em primeiro lugar, a vida, a saúde, o bem-estar físico de quem com ela partilha a estrada, seja no mesmo carro ou não, e o seu próprio, mas esse é um bocado indiferente. Cada pessoa põe-se em risco da maneira que quiser. Ah, mas na também... estrada isso nunca põe só a ti em risco? E atenção, exatamente não estou a dizer que Dificilmente, imagina estás sozinho às 6 da manhã numa. Podes yeah, atropelar é uma, uma pessoa, não é? sim, mas. Há... É um jogo de probabilidade. A avaliação obviamente. de risco que tu fazes, não é? Exatamente. Pronto. Por exemplo, no, no outro dia estava numa faixa de 3 pessoas, estávamos a, a 25 a arrancar e passa-me um gajo a ultrapassar pela direita a fazer, salamento lá, lamento carros, pá, mas pá, é uns nos 70 a hora. Estás a julgar isso, a pessoa, imagina é que tinha o pai ou a mãe atrás que tinha que ir a botar com piscas, a alfa. Olha, bro, o stress que acho que é Exatamente, há coisas. Há, há, há possíveis justificações para tudo. Tu, tu lembras-te, tu tu é. tens. tens, tens, tens Dás-me 100% a certeza que te lembrarias de ligar eu, eu os quatro Eu ligo os quatro piscas Não. quando paro na BCI. Não, uma situação de stress. Tinhas a tua, a tua mãe no carro no banco de trás okay, Mas se entrámos um no IC, isso e se, e se, e se, Mano, e se for, e se for, e se for e se no, uma pessoa que quer matar outras pessoas. pessoas na rua. Não, mas. <risos> o problema é esse, olha, sei, Bruno, e tu sei, tens sei. lá em cima, que é a propriedade da tua companheira, um livro que se chama O Livro do Porquê, logo no primeiro capítulo. Fala sobre isso. Porquê? Um, um conselho para quem quiser ler o livro do porquê do de, de Julia Pearl e do outro ator, que o nome não me recordo. Que é, sentas no e se, e se, e se. Isso é um contrafactual. É impossível tu provares qualquer um destes cenários. E se, e se, e se, se calhar, e se, te justificas tudo. Portanto, se estás aí com o e se, a pessoa vai fazer isso? Claro, há justificável. Na média, na norma, com aquilo que tu podes observar, contabilizar e avaliar, o que é que tu podes dizer? Vais abrir uma exceção... Sim ou não para o caso específico, não vais dizer isso, isso, isso... Isso é o que eu digo. Sempre que, sempre que eu sou mandado parar pela polícia, que são poucas vezes, eu estou aflitíssimo para ir cagar, amigo. Oh, oh, oh. <risos> é <Sério>? até sempre. <risos> é. E já usaste como desculpa? Já. Já safou? Já, claro. E é porquê é que tu, quando estás, tu tens uma cena que me irrita, para caralho? É que tu metes muita -me gulhos na voz já paraste-me estou... mas que é que me estás a julgar por causa disso? não estou a julgar, só estou a dizer que me irrita é bem um julgamento, isso é irrita-me mas, mas eu percebo a tua irritação na estrada deixa, não, aqui. não, mas deixa-me ah, deixa ir a... estou. é assim, lamento ter começado eu passei-te a bola não, não eu, eu não tenho grandes irritações agora só vais levar com achado <risos> portanto vais lá com toda uma decantação desta as pessoas não estão a respeitar a saúde de quem com elas partilha a estrada ou a rua ou o que for ou o tempo e a forma como nós lidamos com o tempo é muito importante para mim. Ok? Por exemplo, eu quero combinar... Alguém me diz, olha, está disponível para um plano X, Y, Z. Eu digo, eu, tenho, eu estou nesta zona, ou seja, infere-se mais ou menos uma capacidade de locação e tenho livre daqui até aqui. Ou seja, mais prolongado o tempo. O tempo está sempre um intervalo concreto de tempo. A generalidade das pessoas portuguesas não pensa assim. Ah, sim, vamos ter. Ah, é oito e meia, sim. Nove e meia, está tudo no restaurante. De género. Não que eu seja pessoa, uma pessoa hiper pontual. Estavas é, a... aqui, estavas é a dois, dois queixados, ficaste que aqui uma hora e meia é, atrasado. Ele agora a dizer: pensaste que tinhas que chegar aqui. Oh, mano, não é água só. Eu sei, cara, não, não, assim. não. Eu estou a dizer-te, mas agora faço eu e se agora faço eu e se. Hum. Neste caso, creio eu havia uma justificação. Fizeram um não, um, um pouco? A não, se foi ontem. Ah. Um, havia uma justificação. O... A relação com o tempo é importante, e é por isso, e foi assim, foi nesta reflexão que eu me apercebi de, de, de algo que eu defendo muito mais acérrim, acérrimamente do que achei tipo, que seria durante sei lá, os últimos dois anos, foi quando eu comecei a defender isso, do que achei que seria racional, e já percebi porque tem essa ligação emocional que é a porra da condução autónoma. Não, bro, não, tu vais ser o padre disso. Isso vai ser, é isso, isso não, vai ser mas o, o início é, do ótimo. estudo. É uma Prime. irritação pessoal. Eu, a minha, a minha irritação pessoal formas, é, é o desrespeito pela saúde e integridade. Vamos pôr física alheia. Pela, pela, pela saúde e integridade. Mas as pessoas também têm pela própria. E o tempo. Também tem pela própria, mas pela própria cada um faz o que quer, meu. Na minha, é no sim. meu entendimento. Ok? Um, ah, não é bem assim, bro. Porque imagina, de atrave atravessas um, um autocarro à frente de um uh, atravessas um autocarro Mas estás da a pôr só a tua saúde em risco. Se eu me atirar de um pingasco, só estou é a pôr a, por a não, minha eu, saúde eu em não risco. Vou, eu não vou morrer, eu provavelmente não me vou aleijar se eu te passar por cima, mas há uma probabilidade de eu te passar por cima. Desculpa, então eu não interpretei o teu cenário. Ah, não... eu, por exemplo, em, em minha casa eu tenho Sim. três paragens de autocarro. Certo. Sabes quantas pessoas uh, passam pela frente do autocarro Sim. e se mandam? Se tu fores na estás estão faixa a pôr em risco as outras pessoas não, e o é tempo das outras pessoas. E a única, não, a única não, não, não. A não. É de... -se. se a pessoa for atropelada, hum. um condutor que atropela não atropela só e segue, tenta desviar-se, trava abruptamente, não não po... eu sei que não, é o que eu te estou a dizer: estás a pôr em risco a vida de saúde de todas as das, das outras pessoas que lá estão. Mais o tempo, porque a cena é, se tu fores atropelado, ou o que é que aconteça ali que possa que, que, que vais, vais prejudicar? O teu tempo, obviamente. O tempo da pessoa que te atropela à partida, a não ser que fuja. O tempo das pessoas que viram aquilo e vão ter que registrar-se como testemunhas ou o que é que seja, vão ter que te ajudar. Estás a, a prejudicar o tempo de todas as outras pessoas que vão ter que passar ao lado. As pessoas estão 3 km atrás porque os mirónes ficaram lá a ver. A cena é essa. A maneira como nós nos deslocamos é fundamental para o ser humano.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 se nós viajamos em casacos de duas toneladas para, para irmos mais longe de forma mais confortável e sem tanto esforço prefiro que sejam autónomos do que conduzidos por seres humanos que têm muitas falhas e que prejudicam a si e os outros Portanto, é a minha, a minha pequena irritação não é prima, é a irritação é a irritação faz aquele argumento que dá aos aos homofóbicos que é tipo tu odeias gays, se calhar és gay escondido sim também se aplica contigo como assim se calhar essa pessoa se calhar ainda é esmirão filho. estás aí a falar e se calhar é o primeiro a ver já pensaste nisso mas por que é que estás a tentar chamar aqui a hipocrisia relativamente não estou a dizer se calhar é essa pessoa isso é muito bronco e insensível da tua parte se calhar és essa pessoa se calhar fez um acidente é o primeiro a parar e a olhar Uh, eu sou eu quando vejo um acidente e vou ser muito sincero eu tenho esta irritação Deixa pois é porque é assim, não é? não, não, não porque ao contrário das outras foi, foi exatamente o que eu comecei não que estejam presta atenção ao que se lhe diz eu comecei exatamente oh, tá. normalmente, na generalidade das situações da vida eu fico irritado com algo que tem a ver ah, comigo contigo, neste caso, não eu tento eu tento <risos> ser o condutor mais respeitador possível das outras pessoas. Sou sempre, claro que não. nem é só. Não. Claro que não. E há sempre decisões em que, ou, ou tipo, quer é que passa este vermelho? É eu ou tu? Se eu vir que não há risco, passo eu. Não é? Se eu vir que há risco, deixo passar. Imagina, se, se por alguma... Depois estás sempre a analisar, não é? Se vejo uma pessoa a vir, a vir no retrovisor e vejo que tem um comportamento errático a conduzir. Correto. Olha, aconteceu não ontem. Uma pessoa que eu estava ver no retrovisor ultrapassou-me e depois estava à minha frente para ir durante um quilómetro e estava a ter um comportamento errático. Eu assim acude, Havia lá um, um semáforo que eu passava e eu passava essa pessoa. Passa tu. Nem me meto. Tu és capaz de despertar atrás de mim ou, da, ou, ou atrás do carro que está ao meu lado. Para quê? Passa. Vai-te embora. Eu... um responsável. E, eu, eu fiquei no vermelho. Tipo, eu tento ter isso. A questão é um bocadinho essa. Porque eu acho que o acto da condução, eu não sou um conto super racional, como ninguém é, o ato da condução. E mesmo é uma ato vez ficaste bem ofendido quando alguém te disse que conduzias, conduzias irresponsavelmente. O que é o quê? Veja, eu ficaste muito ofendido quando um colega nosso, Quem? Okay. O, o Rafa. Colega. Foi? E se infames disse que conduzias de forma irresponsável. Mas por exemplo, eu nessa oh, altura, conduzia de, forma, fazia... eu nessa altura <risos> conduzia de forma <risos> irresponsável, é verdade, é foi. verdade. Mas ele tinha alguma razão. Ele tinha, ele tinha é alguma razão. Ele era um bocadinho. É verdade. Nessa altura da vida dele, era um bocadinho. Isso, é? Mas isto também já foi há bastantes anos. Foi assim tanto quanto isso, mas ele está sempre a tentar chamar as outras mas... pessoas de hipócrita. Diz-me lá o que é que te irrita, boi, que é para eu também te chamar é 20... hipócrita. 20... É... Ah, é, o é o que vamos 23 e 28 é a mesma coisa? No desenvolvimento de uma pessoa? Depende do tipo de desenvolvimento do tipo. 5 so é é é, é... anos é mais é do que a essa altura. Diferente. É completamente. Brandou. É menos. 5 é hum? anos é menos do que essa altura. Sim, mas no, depende de, de, de, de, das. É uma coisa que me irrita, vou te dizer, mano. Pessoal que curte signos. Pessoal que Pula, curte signos. Olha, pensei nisso. Ai, ai. Também estamos sempre a dar. A, a não, uma mano, tenho uma bacana no meu o trabalho, curto signos, mano. Okay, e está-me é sempre Você a fazer a de paciência, de paciência, com pessoas que, de, que, assim, que gostam de. Yeah. Enfim, Mas não, é é, porque... -te o que é que te irrita? porque querem. Ela tenta-te impingir as coisas dos não. signos? Ah, isso, já, isso eu nem falava com ela. Ok. Estás a ver? mas tenta ser life coach oh, okay. -se. ah ela dá conselhos com base nos signos? exato, oh, é tipo é. life então, coach então isso é a mesma coisa que impingir porque ela está não, a sim, fazer mas vai é acreditar. impingir tipo, num, eu, não, eu digo que tipo, ela não me faz que ela não me obriga a acreditar naquilo estás a ver? I, mas dá-me a entender que tipo olha, o sentes está assim sim. por causa disto e, e, e isto vai chegar um pera, dia espera, pera, ela oferece-te a solução? Se é. calhar devias fazer isto Oferece uma solução é Life Coach. Mas a, a solução até pode estar correta Ainda que o método esteja errado Sim, sim, o motivo, o, a, a causa, o motivo é pois, que está errado mas. A causa está certa se Mas se aquilo acontece não, Imagina, perto do dia Porquê é que tem irrita? Dia... Hum? Porque não faz sentido <risos> <risos> <risos> Mas se, se aquilo não acontece faz... não é todo Mano, dia, eu vou não te explicar é um Semana difícil. passada Estava a tomar um café, estás a ver? Mano, e estava tipo com uma cara mesmo de. de estava com cara de chateado. Ela chegou à minha beira, porque teoricamente, porque ela também tem o mesmo signo que eu. Estás a ver? Ok. E, e acho que tipo, um, porque há outro lado na, na, na, na, na empresa com trabalho também tem nosso, o mesmo signo. Então, aí, é tão essa pessoa que tem a dizer várias coisas que te fazem vir aqui para o podcast no trabalho disseram -me que eu era assim. Não, não, é, não muito... isso há ah, é pessoas esquisitas para caralho. Ah,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 já, já estavas algum... a pôr a tua... Tirar um forno já para falar a uma pôr pôr pessoa tu... Já estavas a pôr a tua resolução de ano numa boinha... Bro, estás hoje é que a tirar é, um é, é, forno. E logo Bro, nove tal. e meia da manhã, estás a fumar um cigarro e a tomar um café, com as calças tal. meias mijadas, que nem são um mijo, que não é nada, é café. É café. Que, Mas porque... parece. Mas parece é. bom mijo, estás a ver? É que, não fico... é que pareceu mijo mesmo, eu estava já fodido, não conseguia disfarçar aquilo. Estás a ver? <risos> a ver? É que era embaixo suficiente que a camisola não tapava. Exato, estava <risos> com as calças mijadas, é mesmo assim. E estava a tomar um café, a fumar um cigarro, e de repente, os fones nos ouvidos, e tive que tirar o fone para ouvir a merda que ela me estava a dizer, mano. Isso não irrita. Okay. Tu. Irrita. Mas, tu... isso... mas eu acho que mas acho é o que, para... signo que te está a irritar aí, ou é tipo é... a intromissão da mulher. Da... Não, motiva, porque rapaz, é um signo. Motivo. É um motivo, é não, tipo motivo, é mas tipo o caso. não, mas imagina, mas é aí que te irrita é tipo a personalidade Essa pessoa que impinge muito, é muito prosélica. E atenção, é não. Estou a dizer que não seja. Ei, a rei, tu és é reitas bem, mas é um dicionário antes de ir uma poda. O que é que se quer É uma pessoa que procura impor as suas crenças. Imagina, o esforço do colonialismo foi também um de proselitismo, de espalhar a religião, as crenças. É o mesmo, imagina. Não tens muito, porque é, porque é, a, tua, é a tua religião do, é dominante, claramente, não é? mas se tivesse alguém que te dissesse assim: Ah, nós temos que nos comportar assim, porque no versículo 13 de São Mateus. pá pá pá pá, pá, pá é? uh, e essas pessoas podem, podem impingir-te impingem -te, no caso de alguma maneira os seus ideais ah é Plutão que está a não sei das quantas tu tens a, a Vênus em unicórnio e portanto yeah, estas semanas vai ser difícil para ti que e, uma coisa, que uma merda é que sim. tipo eu acho que essas é o seguinte uma coisa que isto aqui eu acho que é mesmo, a é sério pessoas que dão a sua opinião sobre tudo. Isso é um top, uma irritação isso, isso, completamente isso, diferente. OK. OK. É normal. Exhibit A, Exhibit B. Não, isso também é verdade. Isso também Vai, é verdade. Eu acho que é diferente. Que que não, não, Vamos baixar um bocado se, o nosso astral, estás a ver? Ainda para mais hoje estou meio Ui. mercurio retrógrado. É o seguinte, uma coisa é dar aqui a minha opinião. Outra Sás coisa, coisa é eu pegar na tua não. opinião e dar uma opinião por cima da tua. E sabes o que é que isso é? é um tweet com um comentário. É de a tua opinião e dar uma opinião sobre a tua em cima da tua. E depois uma opinião sobre a tua, sobre tópicos, tipo todos. Ah, pessoal, mano, que dá opiniões sobre tudo. tudo, mano. Atenção, tu -te podes tê-las mas tu estás sobre as outras pessoas uh, uma, uma... pai não vou dizer o nome dela mas houve uma galera que eu sigo no instagram que é a tua amiga também ontem hum. fez um, um tweet a dizer que uh, o feminismo é para as mulheres e não é bem para as causas, estás a ver? Uh, queer, LGBT, etc, etc, etc mas que as coisas podem se interligar okay. estás a ver? Pronto Pronto and opinions estás a ver tipo a discordar com a opinião dela mas nem de uma forma saudável é tipo discordar tipo tu não fazes tu não és isto tu não fazes parte certo é isso é pessoal que e entre outras maneiras que pessoal que dá opinião sobre a opinião de outra pessoa fazendo obviamente não tipo eu tenho esta opinião tens a tua mas tipo diminuir a tua opinião em relação a e irritam pra caralho esse pessoal não sei se me expliquei, mas também não interessa. É, mas, mas todo, toda a gente faz isso. É que é muito fácil de chamar hipócrita a ti ou qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai fazer essa. É, é um diminuir, curso... diminuir uma pessoa Imagina, só para uma opinião que nem é assim das, muito má. A generalidade das pessoas, a da generalidade dos contextos, não, não tem é. presente uma forma de argumentação tão lógica quanto vou ao teu ponto central... E vou encontrar um, um, um problema argumentativo naquele que é o teu, o teu argumento fundamental. Não. Vou à forma como tu demonstraste o teu ponto central. Sim. Vou à pessoa que tu és perante a forma como apresentaste este teu ponto central. Vou. A generalidade das pessoas cai num destes, nos dois ou num dos últimos dois tipos de, de argumentação. Não é? Que é o que estás a dizer, é, que é construir um argumento por cima do outro na forma, não é dizer, olha, isto está mal, por x, y, z, e demonstrar factualmente. Tu deverás ter querido dizer isto, mas na verdade este argumento faz mais sentido se for assim, assim e assado. Ninguém faz isso, muito menos no Twitter, não é? Nem lá, não há caracteres suficientes. Ei, mas devia. Uh, sim. E é devia, é mano. as coisas ficam é tudo estúpido, é tudo bem... É. risório. E eu fazemos o quê? não ah, como... um vou ao Twitter. Já apaguei a aplicação e tudo. Já apagaste, está só no PC ah, este, achaste um que não tinha Zero acabou com emocional. Ei, não, mano, são um chatos, juro. O pessoal Sei. é chato para caralho. Mas qual é que é a tua irritação, no fundo, então? Com as pessoas. Todas. És misantropo. Não gosto de pessoas. Não, eu gosto muito de pessoas, adoro pessoas. Atenção, adoro pessoas, é uma coisa que eu... adoro pessoas. Adoro Sim. pessoas. Mas, pá, não sei, me não gosto irritam, de vícios sabe, sabe e maneirismos. Eu irrita-me os maneirismos das pessoas. Okay. É. Estás a ver? Isso se eu, se eu pego do lado com a maneira que tu comes. Tipo, irrita-me, caguei. Não vou querer estar contigo. Deixa-me -se perfeito para mim. Nas minhas, nas minhas merdas que eu te impinjo. Queres ver uma merda que tu me irritaste para caralho? Quando estavas a comer o hambúrguer à minha beira, E a comida que eu te comprei, que eu te comprei, quando fizeste estavas a comer de uma forma que me estava a tirar do sério. Será que és tu? Estava cheio de fome, não tínhamos comido ele. Ah! <risos> Estava é um palhaço, né? Aí, <risos> ó, mano. Tá, pá, ah, coisas... e por isso vais cortar relações relação. Não, mas és tu. Mas calhar, se calhar se fosse outra pessoa já não. Sabes o que isso é? Isso é ser muito snob. Ah, eu sou, ué. Não gostar dos maneirismos dos outros é muito snob. Ah, eu sim, da Da mesma maneira que se fosse um restaurante minimamente uh, snob e pegares uns talheres de, de peixe. Uh, um, a pensar um que se os caras nunca mais exagero. falam contigo. Não, mas atenção, eu sou snob para caralho. Baixas que <risos> é isso a definição de um snob? Depende, não sei, mas, mas é, um para mim pra é evidente. Imagina, o snob, o snob é um elitista que escolhe as pessoas por trejeitos, que escolhe, que julga, faz o ju juízo de valor por trejeitos menores e socialmente aprendidos, porque o snob é uma forma de extinção social. Os teus maneirismos, a comer é um exemplo, mas. De outro tipo, a forma como fumas o cigarro Há pessoas que julgam outras Isso é um mecanismo de distinção social muito presente Que está muito estudado em termos de práticas simbólicas A forma como uh, fumam um o cigarro Olha, por exemplo, o meu, o, meu, o meu orientador de tese Fez a tese doutoramente dele sobre fuma... café Quem fumou o cigarro assim com a mão Estás a ver uns é gansas, para mim por exemplo... O isso... meu simplesmente estar a segurar o... Oh, a pessoa, isso... a forma... A churra, forma. <risos> Isto já foi nos anos 90 um, Que não havia... Starbucks e de goes full circle Bom, Já a nos farm... anos 90 que não havia Starbucks Nem... Nem essa variedade de cafés que hoje em dia E gostos e quer seja queres, já existirias chávena na fria, estava na queda, etc. Uh, as pessoas se dedicavam a estudar como é que as pessoas beiam café em Portugal. O vinho, a forma como escolhes o vinho, como bebes o vinho ou não, não é? E, é tudo a... e tu, da mesma forma que tu podes ser julgado, podes julgar. Olha, este que agora que que eu prove vinho. E não é para beber o vinho, é para eu cuspir para aqui. Eles que se vão foder, não é? Quase a cena daquela comédia francesa. isto eu, eu sou... Tu não és assim também? Todos somos, todos... Mas todos, obviamente uns de mais nível outros ou menos. Exatamente. Quando tu estás consciente de que isto acontece, tens uma possibilidade de não julgar, como acontece com qualquer circunstância em que os seres humanos emitam julgamentos julgamento sobre outros, não é? Primeiramente sobre questões que para mim são absolutamente menores, não é? Aquela tal coisa, há pessoas, eu julgo muito pessoas numa circunstância, e tu também. Se são uh, mal educadas com as pessoas que as servem, com as pessoas que estão estatutariamente abaixo, ah, yeah. Yeah, eu percebo. sou super bem eu, sou super, mais ou menos. eu, eu, eu por exemplo a trabalhar em universidades as pessoas que tratam um bocadinho pior as, por exemplo as pessoas que estão a limpar numa universidade milhares de pessoas de um dia para o lado e para o outro sempre pessoas da limpeza, para as para as casas de banho etc elas convivem contigo diariamente para mim são colegas de trabalho, fazem uma função diferente tratam do espaço físico em que nós estamos para mim, mas para mim são colegas de trabalho. E, mas há pessoas ao lado, pessoalmente, olha, pessoas catedráticas e coisas do género, que está mal, tão mal essas pessoas, tão com a diferença, não cumprimentam, não querem saber o nome, não param para falar, não olham nos olhos, quando fazem com outras pessoas. Algumas pessoas são tão snobs que não fazem com ninguém, mas é com elas. Agora, quando notas essa diferença, é, vais julgar a pessoa? Claro que vou. Claro que vou. Ou vou ser snob sou o snobismo daquela pessoa. Yeah. Yeah, ok, percebo, tu dás te nubismo a... Ok, isso para mim não é a mesma falta de... Não é bem se nubismo. É sim. falta de educação imagina, pura. Eu, eu tava... Porque imagina, são pessoas que chegarem a um estatuto... Sabe o não sei é pensar? o que não a pensar? Que é uma empresa grande, estás a ver? Sim. Tipo, uma empresa que, que, que, que, que, que... Nem estou a falar de faturação, mas que tenha tipo... Muitos funcionários. 200, 300 pessoas a trabalhar, estás a ver? Pronto, já é uma empresa grande para o caralho. Um, em que tu tens tipo CEOs, estás a ver? Que... Hum, que obviamente que são pessoas que estão nas empresas é para dar lucro, é para dar lucro, é para dar lucro. E depois tens aquelas pessoas aqui no meio. Precisas das outras todas. Estas aqui acho que é, é a cena mais importante da uma empresa. As pessoas que estão no meio. Yeah. Não as pessoas em cima, pessoas em cima. Como uma... assim? Em uma... termos a bro... cultura da empresa. Da cultura da do organização. E da cultura sim. Certo, são essas pessoas. Porque imagina, forma... eu, vi, eu vi aquela, aquela, aquela, aquela cena do pressas, acho que foi do Express, que falou sobre as telecomunicações. A saúde mental. Com, com, com o Rui. Certo mas Assunto do qual falámos no Patreon, não, mas bueno, caso queiram verificar, Exato. Né? que houve um gajo que fez, disse que trabalhava num call center e pronto, e que foi dispensado, foi então, exposto porque... por, uh... mas uhum. ah, está, porque tinha uma doença, tinha depressão certo. Ou, ou ansiedade, não sei, mas <coughs> que lhe afastaram porque ele não podia estar assim. <coughs> Isso não é o pessoal que está em cima, estás a ver? Não é tipo CEO da empresa. Não, acho que não, acho que o pessoal está no meio. Man, é, Eu vejo é, é, por... são, é tudo, mas uh... Desculpa, continue a porque, porque eu vejo do sítio onde eu estou trabalhando. Uhum. Quando o pessoal daqui é fixe, estás a ver? Que não é diferente, muito diferente do que ele está a fazer. Mas quando o pessoal daqui é fixe, tipo, ok, eu. O pessoal daqui do meio. O pessoal do meio. Pronto. é É, é, é, é, é, é, é porreiro, percebe as tuas necessidades. Certo. Quem seleciona, quem acima. avalia, quem conduz os processos, quem dá processos disciplinares, quem define as diretivas quem está em cima. É claro, é claro que isso é super importante, mas quando há a falar de uma grande organização, nomeadamente as mulheres e com esse tipo de verticalização, tu no limite podes e deves responsabilizar as FIAs, não as FIA intermédia, mas as FIA, precisa ser o CEO, mas a FIA daquele local de trabalho, por exemplo, por esse tipo de práticas. Mas se aquilo partilha um conselho de administração que agora diz e pode ser escrito ou não escrito, mas que há diretivas claras, por exemplo, ou há uma cultura organizacional que seja tóxica, claro que pode fazer isso, não é? Imagina, um discurso que vem de cima de é preciso dar tudo por esta empresa, horas extra, fins de semana, com uma má remuneração. São dois discursos diferentes. É um discurso motivacional, tens que bater punho por esta empresa e não sei o quê. Que aparentemente está completamente desconexo da remuneração que tu ganhas. Entre aspas, não é? A remuneração é uma coisa, é uma realidade à parte. Mas isso forma toda a cultura organizacional. E depois colocam pressão, isso imediatamente coloca pressão os sobre os intermédios. Yeah. Ok. Porque eles não podem fazer nada sobre o teu salário. Ok, mas no sentido de. está. No sentido de. Ah, está, não... Tu podes ganhar mal, que é o que a gente normalmente ganha, estás a ver? O, o salário médio é que é 950 em Portugal sempre Estás a ver? Um, Pouquíssimo. Mediano deve ser mil. Pouco pai. pra caralho. Uh, ganhas -se, ganha se pouco em Portugal. <coughs> Mas... Atenção, é a minha opinião. Tens a opinião sobre tudo, pelos vistos. a minha opinião sobre <risos> isto. isto. <risos> diz, diz, a, minha opinião, é a tua a opinião. opinião. deixa-me dar a minha opinião. <risos> <risos> <risos> Só não dou aqui para dar já Não tenho twitter. <risos> <risos> uh, tipo, imagina... Acho que tipo, muitas obviamente que há Tu trabalhas para ganhar dinheiro Acabou, às vezes não estava em casa Mas muitas das vezes tipo, tu ganhares Pronto, ganhares, olha, tiras mil euros por mês Que não é uma fortuna, é melhor que a, a verdade mínima Mas não é uma fortuna, é média um, Muitas das vezes é o trato Para o teu bem-estar, estás a ver De como é, que, como é que as pessoas se lidam contigo Como é que tu te lidas lá no meio, estás a ver E, claro, por exemplo, sentes-te mais depressivo e precisas tirar. O, bro, estás, não estás a ter uma semana a mal, precisas tirar uma semana de férias. Existem mecanismos, estás a ver? Em qualquer empresa que se preze, para poderem te ajudar a fazer isso. As pessoas não querem. A questão é mesmo essa. Em, é, Obviamente, se um depois bem... vais ter que compensar uma beira. Não, é, começaste... não, não, não. Mas... Mas tu começaste bem com o introito sobre a realidade portuguesa. A generalidade das empresas que são tidas na opinião pública como empresas que se preze, não têm esses mecanismos de bem-estar laboral. Precisamente nomeadamente de abdicação do tempo de trabalho. Olha, é uma, é uma boa irritação, por acaso, essa merda. A nossa cultura laboral, a todos os níveis, principalmente a alocação do tempo de trabalho. Por isso é que tens muita gente que passa 8, 9, 10 horas a fingir que trabalha e não faz um cu. E a culpa é dessas pessoas no sentido individual. A responsabilidade... A culpa é desta tanga de que tens estalado com a lapada a fazer um trabalho que não consegue esquetar 8 horas concentrado. Se for um atendimento ao público, se for um estímulo contínuo, como por exemplo atender chamadas, sim, mas também tens que ter outros mecanismos para precaver o desgaste que essas coisas implicam. Que em Portugal não existe. Desculpa, foi uma irritação porque tu saíste o seguinte, qualquer empresa que se preze, não é uma irritação contigo, é uma irritação com a nossa cultura laboral. Não é? Mas é que eu... É verdade que não, há tenho sombro, por baixo. Mas é que é isso eu... E baixo, é isso combinado com baixos salários, com muitas vezes péssimas instalações físicas onde trabalhar, com a desorganização bem, pronto, isso é um rant no qual agora não vou entrar Continua. sim, mas, não, mas tens toda a razão mas eu, para, eu, tipo, eu começo a olhar para as coisas e perceber, tipo, atenção isto é de um ponto de vista completamente que eu não faço ideia que é, que é que é preciso mas que uhum. eu acho que não é preciso nada de especial estás a ver, para se fazer, para dar um, alívio às pessoas alívio no trabalho percebes? tipo um alívio, maior alívio no trabalho não acho que haja assim um. Não, não acho que haja. Tu. Hum, eu, eu, eu. Se tu me der, Eu trabalho. Também trabalho muitas horas por dia. Mas eu. Se eu trabalhasse. Duas, menos duas 4 horas por dia. Estás a ver? Se eu tivesse focado as 4 horas numa série. Eu fazia tanto como faço em 6. Mas a questão é. é preciso... Depende dos dias também. Mas, mas. Oh Castro, depende dos dias uhum. e. E até agora, pronto. Discute-se muito a semana de 4 dias, por exemplo. Porque o que tu herdaste. Eu preferia baixar tipo nas horas do dia todos os dias. <risos> e também pode ser, lá está, pode ser um área flexível a esse nível. Há, pode haver possibilidades e articulações para tudo, desde que há, também há uma coisa muito importante, que é uh, um trabalho, em teoria, existe para trazer uma mais-valia à sociedade. Qualquer trabalho trará uma mais-valia. Há muitos bullshit de jobs, é que se chama, que são um trabalho que no fim de contas não traz mais-valia nenhuma, existe só. Não, sim, mas, não não trabalho, mas, mas, mas fazem parte da, da, da roda sim diz-me não... um trabalho que, que, não faz, que não precisa que não, que não precisa de existir espera aí queres que eu te fale de uma profissão ou de um trabalho eu te falar um, de, de um tipo de trabalho um tipo específico, um contexto específico podes... ah, por exemplo, o middle manager mantém muitos casos não precisa de existir pode ser, tanto autom e cada vez mais será, mas pode ser automatizado, pode ser uma gestão middle management, em muitos casos é só, uma, é só gerir trabalho que não precisa de ser gerido, causar entropia, precisamente porque centraliza processos que não precisam de ser centralizados. Há gestores... Nesse caso, intermédios, mas pode ser um gestor superior de uma empresa pequena que só fazem de routers. Recebe mensagem, passa mensagem. Recebe mensagem, passa é mensagem. Isso é muito típico em pequenas, pequenas microempresas. É, o chefe está lá, só recebe mensagem, passa mensagem. Recebe mensagem, passa mensagem. Porque tem que estar com o olho de, de falcão a supervisionar a tudo. Super, é, essa, a pessoa, supervisor essa pessoa a partir do momento em que estão garantidos alguns mecanismos de confiança nos trabalhadores, não está a fazer nada se não fazer perder tempo e paciência. Não é? Porque... Está a supervisionar também, de certa forma. Não é? Lá está, há coisas, mas há coisas... Em termos de, em termos de trabalho que não acrescentam mais valia, ok? E depois é, a questão é... Há, isto é um cálculo difícil de fazer, mas é... Há momentos em que determinada função passa... Até pode acrescentar algumas coisas, mas o, o ganho líquido, e não estou a falar economicamente... É mau. Um supervisor, é um supervisor, imagina, uma pessoa que faça isso. Sim. A ver? O gajo está ali. Tem que perceber tudo um pouco. Sim. Para poder supervisionar as pessoas. Sim. Bro, não, sobre... a N de, tipo, não vamos generalizar tá, porque, porque a verdade é que cada... um há mau N profissional, bro. De, não é mas isso. Se a dizer, Supervisionar do... uma, uma, um, grupo, um grupo de pessoas, tens saber o Sabe que é que lá, eles fazem. Mas se estivesse a supervisionar uma equipa que está sempre a fazer a mesma coisa, tens que saber tudo ou tu só tens que saber a mesma coisa? Sim, mas o que é que é fazer a mesma coisa? Tipo, Estás numa fábrica só a fazer isto? Por exemplo. Que existe. E, e, é uma, e hum. existem N de fábricas no mundo, por isso existem N de supervisores de... Ouve, e às vezes é uma questão de redundância interna. Se calhar não mais nada, não sei até que ponto. Sim, é que imagina, é que... já há um problema... Ah, não deixa não sei, não tem... Para Agora, saber, é um problema na mamaca, um, bocado... um problema coloio, no recolá e tal, o supervisor... está a tá fazer, está a fazer é o isso, isso, isso. Existem, existem... O, o gajo está ali a olhar, não está só a olhar, só... Queres olhar. um trabalho que não, que não precisa que existe? Hum. Não é um emprego, não é uma... É um arrumador de carros... Oh. Mas não, mas às vezes emprego pago, emprego tipo. Vale. É, é, então, o Valé é diferente, bro. Imagina. Ah, é que se tivesse. Agora... <risos> não, não, não, não, não. Mas o que, o que eu estou a dizer? Ai tipos. Eu é O que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer é assim, a minha mãe, já... há funções sociais Isso pode, podia ser, e de certa forma é, ainda que mal paga é profissionalizado Há pessoas que encaram isso com um horário de trabalho Eu não, eu não vou, eu não vou. O, problema, o problema é o seguinte Quando as pessoas dizem uma este coisa é a minha irritação. problemática, caso Nesse sentido, ou é problemática e tu tens um momento didático, agora não vais repetir algo alto e bom som a palavra Exato, que a pessoa é isso. disse, interrompendo o fluxo de uma é conversa isso. com vista a humilhar o teu colega. É que Eu, Eu -me amigo. amigo. Eu calei muito rápido. Então... Exato. Eu ri pela expressão <risos> <risos> pai não posso Também não se pode é achei engraçado Pai sou Mas eu a julgar Mas acho que as pessoas... Mas a maior parte das pessoas Espero que percebam a referência Claro eu... o Rússio Rex. Exatamente Tau Está <risos> tá bem bem <pai. risos> ok, os um, um, Ou abrigos uh, uh, pode eventualmente ser profissionalizado mas o que eu estou já a dizer é? há, há funções, sim, institucionalizadas é um há funções <risos> há várias funções sociais que são desempenhadas sem necessidade e, e houve, em casos está tudo bem a redundância é uma coisa que faz parte de um sistema humano Qualquer sistema, em teoria. Mas há sempre, há sempre coisas que não, não precisam de existir, porque já existem as funções, já estão com ah, Mas tu também tens de fazer uma coisa: ser... o gajo que arruma carros ou a gaja que arruma carros é para fazer uns trocos, para poder comer. -a. É o que eu te estou a dizer, mas imagina isso. É uma, uma perfeita perfeito. Eu estou pedindo uma abstração. Abrigos. Eu estou a dizer-te uma coisa que é muito evidente para ti: que se tens um lugar logo à tua direita, não precisas de um gajo, tipo, estás a esforçar-se, bué. Vem ah, bro, aqui, eu, aqui, eu e tu, tu, se calhar, não precisamos. Tu precisaste no início muitas vezes. No início eu muitas vezes. Por isso eu reconheço. E havia alguns sem abrigos que eu curtia a brava por causa disso. Certo. Ah. Alguns. <risos> Alguns. Eu não disse que todos deram desnecessários. Os isso outros figura, eu não conhecia. A figura geral. Não, não, não. Os, os outros eu não conhecia. Não posso dizer que eu os curtia a brava porque não os conhecia. Aqueles eu tive interação. Estás a, a ser, estás a ser. Ouve lá. <risos> não, sei, tu não, deve, não sei se temos muitos, muitos arrumadores na tua zona. Eu conheço pessoas que fazem vida, arrum, vida tipo é o que eu os vejo a fazer há muito tempo. Okay. é verdade, é verdade é, verdade. Sim, é, um é que grande que não fazem um nada, grandes, eu conheço um, um gajo que é muito um simpático o... a cena é que ele é muito simpático ele está ele tá à porta de um estacionamento oi? o que, é que aconteceu? estava com bateria. Quando bateria já terminamos ele está à porta de um estacionamento sem bateria, não sei memória ele está à porta de um estacionamento só lá é grande e barrigudo e por isso dá para ver que aquilo terá qualquer coisa ele só está lá, o tempo todo, Mano, parado tipo, mas o que isso é, é que faz uma... um farol, mas... bro? Não é uma, uma, pessoa, uma pessoa, olha, exatamente Ei, não, não é isso, que... mas a pessoa que pode eu... estar a fazer o farol Está ali o E castro. tu vês, tá ali. Até... Eu... Não, mas olha, o que, eu, o que eu ia dizer é Há, há funções é um dificuldade. de dificuldade A abstração que eu te estou a pedir é há, há trabalhos, nomeadamente por causa da tecnologia Que deixam de ser necessários Que são redundantes é exatamente o ponto onde eu ia chegar. Sim, mas imagina o farol acho quando que é super se um farol. Quando né? se inventou o farol que não precisava parar, precisa de uma manutenção, não precisa estar lá um gajo sempre a meter óleo, por exemplo, o faroleiro deixa de, deixa de ter importância. Mas houve milhares ou eventualmente milhões de faroleiros que ainda existiram quando já claro, existia. Claro, mas tens que ir a um gajo que vai lá limpar o farol e vai oh, mandar o, o farol. O, o, o gajo que acendia as luzes, quando, as luzes da rua à noite. Existiam essas yeah, pessoas antes de haver eletrificação. O respeito, a essas pessoas. Pronto. Subido. Mas percebes o que eu estou a dizer. Os reis. Sim, claro, mas já temos esta conversa. Nós já tivemos quase todas as conversas possíveis que temos aqui. Somos seres humanos bastante limitados. Olha, eu terminava com isto. A não ser queiras. Não, estava a ver ali a JBL, bro. E estava uma merda que me irrita para caralho. Pessoal com o JBL. Pessoal com o JBL. Yeah. Pronto, fica para a próxima irritação. Já okay. viste tipo algum grunho ao com a Naru no autocarro? Era bonito. Era né? bonito, mano. Tipo. Era, não é? Poetry. Como é que é? Estás é, a, a música? Sei, sei. Um grunho-grunho-grunho um essa música Tipo com uma... Com lá. É... Olha, eu gostava de dizer isso Olha... Boa, tens, andado a é? tens andado de autocarro? Hã? É? Tens andado de autocarro? Tem, tem. Então, olha... Já andas de autocarro? Sim. Para onde? Então, no Porto... se Estou feita foz fós-estou feita, Ah, tens de andar de autocarro? Sim. O que é que tem? Como ah, é que Desculpa, nenhum, mas não, pá, não, não imagino oh, A mim incomoda muito não viver numa cidade é que em, em que posso andar mais vezes, andar a, andar mais vezes é. a tocar. Pois é por isso mesmo. Tens essa coisa com o tempo e, e, e trânsito e caralho. Não, não é sim, a rede. É que é Sim, sim, mano, sim mas, sim, mas tá é agora está a cara é mesmo. É, é. é a disponibilidade por vezes. E foi onde chegámos. Um prazer, pai. E atenção, já sabem. 50